Olá! Serão sete dicas muito importantes e valiosas para que você possa ter um relacionamento harmonioso com as pessoas em sua família. Mas existe uma condição mais importante de todas. É a que talvez mais incomode. Então assim, você quer mudar o relacionamento com as pessoas da sua família? Você está afim de voltar a conversar com a tua sogra? Você está a fim de recuperar o teu filho que está seguindo um caminho errado? Vai pagar o preço, né? Talvez você já tenha feito tantas coisas que você talvez já até esteja desistindo, né? Isso já eu conheci pessoas em que quando está tudo realmente tão ruim que vale a pena mais que vai embora ou até você tem vontade de ir embora. Tá, isso acontece, é normal. Então, primeira pergunta: você quer Melhorar esse relacionamento? Talvez valha até a pena você assistir os, os próximos, né? São, são sete dicas. Vale a pena assistir as sete dicas. Se você vê que vale a pena praticá-las e daí resolver teu relacionamento, quem sabe, né? Então, eu digo assim para você. Assista. Mal não vai fazer. Beleza? Pura? Até daqui a pouco com outra dica. Um grande abraço.